Nossa casa disponibiliza de 10 quartos por um total de 38 idosos, sendo que no máximo 4 idosos por quarto. Esses quartos eles são muito amplos e estruturados para que cada cama tenha seu espaço necessário. Todos os quartos eles são suíte e tem toda a adaptação necessária para a segurança do idoso.